A propaganda, sempre a gente falava isso, a propaganda é a alma do negócio. A alma é a propaganda do negócio. Você tem que mostrar quem você é, as pessoas precisam saber que você é verdadeiro, que você tem potencial, que você está lá com o seu, o seu, o seu negócio aberto para resolver, para transformar. Uma coisa que eu aprendi, a gente não é, vende é, produto ou serviço, a gente oferece transformação. Né? Tem uma frase muito conhecida que é, você não vende furadeira. Você vende buraco na parede. Você oferece para a pessoa, quando a gente fala de, de, de, na área odontológica, o que problema maior é a autoestima. A pessoa não sorri, porque ela, que porque ela é triste, Que ela não sorri. Porque o dente dela não está legal, o corpo está amarelo, está calhado, está torto. É uma série de coisas que a gente tem que saber, descobrir na, na área de cada um e oferecer uma transformação verdadeira.